Então agora os alunos vão estar se apresentando, a Milena então, com o um sinal, Milena vai ser a primeira a se apresentar. Viva Milena! Meu nome, Milena. Esse é meu sinal. O curso foi maravilhoso, né? a Paula é uma professora ótima e que a gente continue sempre né, junto, andando com o surdo e que eles estejam participando também da nossa vida, que a gente divida a nossa vida com eles. Muito obrigada, Milena. Palmas para a Milena. Agora é a Keila. Esse é o sinal da Keila. Olá. Olá. Keila. E esse é o meu sinal. Keila. Gente, simplesmente resumindo, o curso é perfeito. É, Keila Regina super indica. Palmas para Keila. Obrigada. Agora o nome do aluno é Afonso. Ele é o sinal dele, ó. Violonista. Então fiquei muito satisfeito em participar desse curso, conhecer o universo das pessoas surdas. Estou muito feliz. Muito obrigada. Palmas, para Afonso. Agora a próxima, Luna. Vitória. É, vitória, é vitória. Vitória, sinal da vitória. Vitória. Meu nome é Vitória Esse é meu sinal Vitória. O curso foi perfeito A professora é maravilhosa Ela teve muita paciência com a gente Eu super indico o curso E a gente está esperando ter níveis maiores ainda Para a gente continuar aprendendo Muito obrigada Palmas para a Vitória Agora, a próxima aluna é a Carla Esse é o sinal da Carla Muito bem, Carla O que foi, Carla? Olá, amo vocês meu nome é Carla, esse é meu sinal, Carla. Bom, eu super indico também, porque o curso é, é ótimo para conversar com as famílias, para conversar com os outros surdos, e todo mundo tem que praticar livros. Muito obrigada. Agora o nome... Diana. Diana. Diana, não tem visto Diana? Palmas para a Diana. Olá. Então, meu nome é Dayana, e esse é meu sinal. Eu indico o curso de Libras, porque ele é muito importante, a gente aprendeu bastante. É bom fazer várias vezes para a gente poder aprender com as outras pessoas também, poder se comunicar bem. Palmas para a Dayana. Agora, uma outra aluna. Andra Paula. Esse é o sinal da Andra Paula. Muito bem, Andra Paula. Palmas. Olá Meu nome é Andra Paula E esse é meu sinal, Andra Paula Super indica o curso de Libras Maravilhoso a comunicação A importância do, de se comunicar com os surdos Para facilitar tanto o nosso dia a dia Quanto os deles e lidar com as diferenças É isso aí Muito obrigada Agora vou apresentar a próxima aluna Silvana Esse é o sinal da Silvana Palmas! Eu só gostaria de dizer que fiquei muito feliz de participar do curso Eu tenho certeza que é também que eu quero seguir, estudar muito, até ser uma intérprete E a professora é maravilhosa! É isso aí! Boa, boa sorte para ti! Agora é o Paulo! O sinal do Paulo! Próximo aluno, vamos lá. Eu gostei muito de fazer o curso de Libras. E se alguém tiver oportunidade, tem que fazer, porque Libras não é só uma língua, mas sim uma cultura inteira do surdo, que é totalmente diferente, e é muito boa, muito legal. Obrigado. Muito obrigada. Agora o próximo aluno é o Rodrigo. E esse é o sinal do Rodrigo. Calma para o Rodrigo. Meu nome, então Rodrigo, e esse é meu sinal, Rodrigo. Eu gostei muito de fazer o, o curso de Libras. É, eu, eu trabalho numa escola e eu acho muito importante para quem trabalha com educação poder se comunicar com as pessoas surdas. E eu espero que mais gente, mais pessoas venham fazer esse curso e outros cursos e aprender Libras para poder se comunicar. Muito hum. obrigado. Calma. <risos> Meu Deus. Então a gente quer agradecer, agradecer ao Pronatec, né, o grupo, né, o curso de Libras ter dado essa oportunidade para a gente aqui em Jaraguá do Sul. Muito obrigada ao CS Senat, de Blumenau. Por essa oportunidade e que realmente a, as pessoas na sociedade possam conhecer é, o que é realmente essa língua, né, o que, que é libras para poder se comunicar com os surdos e que nós tivemos a abertura de novos cursos do Pronatec em Jaraguá do Sul nós esperamos, é, e até talvez até dezembro a gente consiga mais um. Então vamos, a gente está lutando para que a gente consiga mais um à noite, que as pessoas estão pedindo. Então eu peço, por favor, para ab abrir mais um curso do Pronatec. Foi maravilhoso, muito obrigada. Obrigada. Uhul. Uhul. Uhul. Depois é a parte. <risos> foi isso, Paula? <risos> batendo.